Hum? Papai? O que você quer? Chama. Papai, mamãe você tá falando papai. Que lindo. Galera, eu vou gravar aqui. <risos> Agora fiquei até emocionado. Eu vou gravar aqui o... O videozinho. vou mostrar pra vocês o videozinho de quando a Julie nasceu. E eu enganei a galera. Que... Veio visitar ela. Veio conhecer ela. Então fica a ideia aí, vocês compart tentem compartilhar no, no Facebook. Ué, você tá gostando? Mas, galera, vocês compartilhem esse vídeo pra todas as grávidas que vocês conhecerem, né, ou gestantes, que fica é mais bonitinho. É, compartilhem com elas pra que elas possam trollar as outras pessoas, você que tiver gestante, é... <risos> você que tiver gestante... Grave seu vídeo, trole seus amigos e manda pra mim que eu quero fazer uma compilação com todos os vídeos e... É uma ideia muito legal, vocês vão se divertir, vocês vão se divertir com seus parentes e depois vão fazer um... uma compilação e ver o que, que deu aí, tá? É... Valeu galera, não se esquece de se inscrever e dar o um like aqui no meu canal Que eu quero gravar mais vídeos, eu quero realmente gravar mais vídeos, a vida é muito corrida, muito trabalho mas é, eu quero fazer coisas bem legais aí nos parques aí, fazer algumas coisas bem maneiras, mas eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Aí, ó, ajuda a comprar o leite da bebê. Fui! Olha lá, ó! Ouça, véi! Ouça, véi! Oça, véi! Nossa! Oh. <risos> ela ganhou na. Ela não viu ela ainda, né? É, Pode deixar, não, não, não. Pode bem? de novo, hein? Uh-huh. Vamos. Seis, seis, seis, seis, seis, seis, seis, seis, seis, seis, seis, seis, Isso aí galera, então eu espero que vocês tenham gostado da ideia Infelizmente não tenho mais vídeos porque eu acabo perdendo alguns vídeos da, da, Das melhores imagens ainda pra piorar e mas mane para os vamos ver o que acontece. Eu vou deixar dois vídeos aqui agora, vou deixar um espacinho aqui. Aí dois vídeos aqui, um do meu um rapaz sendo trollado pelos pais que ele foi pedir a garota em namoro, é muito maneiro de ver, tá? Outro de eu e meu sobrinho falando sobre política usando o banco imobiliário. Então assista aí, se inscreve, dá o um curtir. Espero que vocês tenham gostado, tá? Valeu galera.